da nossa da gente ter a perspectiva do médio prazo. Eu já entendi que hoje está todo mundo aqui muito preocupado com a questão da repressão. Entendo isso, acho uma preocupação legítima, mas eu continuo insistindo que a gente tem uma, um continente crescendo é, descontroladamente, desordenadamente, com uma omissão completa do poder público prefeitura só no centro, você tem que ter uma prefeitura na rasa que, que, que articule é, todas essas necessidades. E a gente sabe muito bem que dessa essa, essa, o continente desorganizado, abandonado, ele realmente, como a Mônica falou, essa vai, a, os índices de violência só vão aumentar. O que eu quero dizer é que esses bairros, eles precisam de reformas urbanas, de coleta de lixo, de ampliação de escolas, precisam de centro de saúde, de sistema bom de transporte, precisam de biblioteca, entendeu? precisam de praças, precisam de pontos de encontro, de dignidade. De dignidade enquanto a gente não pegar nossos olhos é, e não olhar questão da repressão, mas também no olhar que essa questão da violência precisa estar associada ao, a investimentos em urbanismos, em educação, em cultura, você pegar espaços perigosos,